seu like e se não for inscrito, inscreva-se neste canal e ative o sino das notificações. Jovem suspeita que sua boneca esteja infestada de demônios. Diante disso, ele experimentou monitorá-la por 48 horas para ver se captava alguma evidência, ele a pôs na cadeira e foi dormir, de madrugada isso foi registrado. decidiram explorar uma fábrica durante o dia. Eles só não imaginavam que iriam se deparar com isso dentro de um galpão. Esta jovem estava sozinha com uma roupa muito suja e um aspecto de quem estava possuída por demônios. Como ela foi parar ali dentro? Ela segura uma boneca que está tão suja quanto ela. Imagine o cheiro. Uma coisa é certa esta jovem precisa urgentemente de ajuda espiritual Essas imagens foram registradas na Índia por algum motivo que nem a ciência sabe explicar. Essas coisas só acontecem lá e não é algo raro de se ver. Muitos casos de doenças raras e anomalias em seres humanos. Muitas pessoas sofrem essas anomalias, parte do corpo crescem absurdamente e de forma descontrolada. Isso pode acontecer com qualquer parte do corpo sem exceção. Basta dar uma pesquisada que você irá ver. Muitos dizem que eles são alvos de maldição, outros culpam a poluição das cidades e tem aqueles que acreditam que eles sejam vítimas ou cobaias de experimentos científicos ou armas biológicas. E você, no que acredita? Aqui temos um vídeo perturbador que mostra o momento em que dois jovens utilizavam um aplicativo de Android que transfere o rosto de um para o outro. Mas quando seu amigo saiu de cena, ele permutou o rosto com algo assustador que apareceu logo atrás. Forma de identificar os espíritos no ambiente. Este casal já está tão acostumado com as terríveis manifestações fantasmagóricas em sua residência que passaram a reagir como se fosse a coisa mais normal do mundo. Bom, para eles realmente é. Primeiro, um objeto cai da mesa. Em seguida, as panelas se movem e uma cai. Por fim, após perder a paciência, o poltergeist se manifesta com força total, mas foi em vão. Esses fenômenos inexplicáveis têm ocorrido diariamente nos quatro cantos da Terra. Mostram acidentalmente o que parecem ser falhas, ou melhor, na realidade que supostamente vivemos. São as famigeradas falhas da Matrix. Segundo a teoria, nós viveríamos em uma realidade manipulada, um mundo artificial virtual criado por seres extraterrestres. É como se nós fôssemos avatares de computador em um dessímis da vida real. De vez em quando, o jogo apresenta alguns bugs e este seria o resultado. Será que de fato somos inteligências artificiais e nós nunca existimos? Ou tudo não passa de uma paranoia? Opine nos comentários. Diz aí, você teria coragem de ter esses bonecos em sua casa? Algumas pessoas têm uma verdadeira coleção do que é de pior no paranormal. Isso foi encontrado em um parque de Chernobyl no mapa via satélite do Google Map. Isso foi encontrado em um parque de Chernobyl no mapa via satélite do Google Map. O local tem uma carga tão negativa que acabou se tornando em abrigo de demônios. Pelo jeito essa cidade nunca mais poderá ser repovoada. Se segue, vemos um bebezinho brincando no celular, filmando a si mesmo. Logo ao lado, uma figura perturbadora aparece. Parece ser uma senhora, talvez sua mãe ou sua avó. Mais tarde descobriram que era sua avó. Mas o que há de assustador nisso? Nada demais. Só o fato de que ela já havia falecido seis anos antes quando o bebê nem havia nascido. circulado pela internet tem deixado muitos assustados. Através de uma câmera de vigilância de uma floresta, três criaturas foram captadas saindo de uma caverna. Elas possuem chifres e rostos de demônio. Pelas características, muitos as associam ao Baphomet, ou seja, uma criatura metade cabra, metade homem que é um símbolo satânico. depois de explorarmos correspondência via internet, fomos levados a uma tradição de pessoas fantasiadas de Krampus na Austrália e um acampamento mitológico do Papai Noel. Essa tradição é geralmente comemorada no dia 5 de dezembro e é conhecida como Krampusna. É o dia em que adultos se vestem de crampos e indo pelas cidades assustando crianças e adultos. Mesmo assim não há como saber se o que vemos saindo da caverna sejam pessoas fantasiadas, pois este local é muito isolado e fica longe da civilização. Mas e você? Acha que são reais? Opine nos comentários.